Toda informação que você recebe quando o seu cérebro trabalha entre 4 e 14 Hz, que são momentos conhecidos como hipnoidal e sonambúlico, que é justamente um pouco antes de dormir e assim como ao acordar, tem mais chances do seu subconsciente imprimir essas informações como verdade. Separe um quadro, ou até mesmo um local em alguma parede para colocar algumas imagens, algo em torno de 10 imagens, que representem coisas pelo que você já é grato neste momento, como a sua família, o seu carro atual, a sua casa atual, uma peça de roupa que você gosta muito, os seus doguinhos, o seu trabalho, enfim, imagens de coisas que você já possui, e que você é muito grato neste momento. E junto a essas imagens, você colocará outras imagens de coisas que você ainda não possui. A casa dos seus sonhos. O carro que você deseja comprar. A foto de uma viagem que você deseja fazer. Enfim, recorte imagens que vão te fazer se sentir bem. E que vão te dar clareza sobre o sentimento que você sentirá ao realizar. Recorte imagens bem nítidas, que vão gerar em você uma resposta emocional positiva. Imagens que vão representar a vida que você deseja viver. E toda vez que você passar por este quadro, você olhará para aquelas imagens e dirá Eu me permito, eu mereço, eu sou grato. Essa técnica de visualização da gratidão subliminar fará com que o seu subconsciente associe todas aquelas imagens daquele, daquele quadro como já sendo real agora. Tá fazendo sentido? Imagens claras do que você quer e que geram uma resposta emocional positiva, junto com imagens de várias coisas que você já possui e que você é muito grato neste momento. Bem, o que, é que você vai fazer com esse quadro? É muito simples. Você vai deixá-lo pendurado em um lugar onde você possa ver com clareza algumas vezes por dia. De preferência, deixe no seu quarto para ser uma das últimas coisas que você verá antes de dormir e para ser uma das primeiras coisas que você verá após acordar. Estes momentos são muito importantes devido à frequência cerebral destes momentos. Toda informação que você recebe quando o seu cérebro trabalha entre 4 e 14 Hz, que são momentos conhecidos como hipnoidal e sonambúlico, que é justamente um pouco antes de dormir e assim como ao acordar, tem mais chances do seu subconsciente imprimir essas informações como verdade. Foi comprovado pela ciência que quando temos ações de gratidão ao longo do nosso dia e quando visualizamos imagens que nos geram respostas emocionais positivas, nós geramos naturalmente um hormônio chamado endorfina. E este hormônio estimula nas sensações de prazer, te dando mais motivação, bom humor, te deixando mais alegre, fazendo com que as suas ações se tornem mais positivas, aumentando assim a sua autoconfiança e o seu sentimento de merecimento. Toda vez que você entra em ação a partir de uma ideia, você está validando aquela ideia através da ação. Eu vou te dar um exemplo. Você só entra em ação para ir à academia se você acredita na ideia de que essa ação vai te trazer algum benefício, como um corpo bonito, saúde, disposição, flexibilidade, força, etc. Não é mesmo? E dentro disso, podemos dizer que você só entra em ação quando você acredita que algo pode dar certo. Para você subir Elevar o padrão do seu termostato mental, você deve fazer, ver, sentir, falar e ouvir coisas que estão de acordo com a vida que você deseja viver, que estão na mesma frequência. Vista a sua melhor roupa em casa e sinta-se bem com isso. Permita-se visitar a casa dos seus sonhos. Vá fazer um test drive no carro que você deseja. Ninguém precisa saber se você tem dinheiro para comprar aquele carro ou aquela casa neste momento. Sinta-se bem no agora. Faça um passeio no bairro que você considera agradável, que você moraria tranquilamente neste bairro. E quando estiver fazendo essas coisas, diga com sentimento: Uau, como eu mereço isso? O quão bom e acostumável é viver essa experiência? Se permita guardar dinheiro para ir num restaurante que você considera chique. E permita-se pedir um prato sem olhar o preço. Pesquise o carro que você quer comprar. Veja seus detalhes, a cor, o ano. Entre na frequência deste carro. Veja que os donos deste mesmo modelo de carro, o que, que eles estão falando sobre o mesmo. E quando você estiver fazendo essas coisas, diga, eu me permito, eu mereço, eu sou grato. Uau, como é bom viver essa experiência. Como eu mereço isso. São coisas simples, mas se você fizer, você verá que a sua régua mental de possibilidades vai aumentar. E você se tornará mais receptivo a tudo que é bom e que já está disponível para você. E mais do que isso, você se tornará mais receptivo a tudo aquilo que você merece experienciar. Tá fazendo sentido? Bem, agora eu vou recapitular os passos e os pontos mais importantes da nossa conversa. Eu compartilhei a técnica da visualização subliminar. Onde você colocará imagens de várias coisas que você já possui. E que você é muito grato neste momento. Assim como. Colocar imagens neste mesmo quadro. Imagens nítidas. De coisas que você deseja manifestar. E que essas imagens. Ao visualizá-las. Elas te trazem uma resposta emocional positiva. Falei também sobre.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 do quadro da visualização subliminar é algo prático, fácil de entender e fácil de aplicar. É um dos exercícios mais poderosos que você pode fazer para elevar o seu termostato mental. Mas se você deseja algo mais simples ainda, eu aperfeiçoei um método que faz com que a sua frequência cerebral entre facilmente em teta, que vibra em algo em torno de 4 a 7,5 Hz. Quando você entra nessa frequência cerebral, você se torna mais receptivo a novas sugestões e também mais receptivo à mudança da sua configuração mental. Você só precisa colocar os seus fones de ouvido, sentar ou deitar em um lugar confortável e seguir algumas orientações que serão dadas através de um áudio. É uma experiência sensacional. A mente que foca no que é positivo atrai o que é positivo.